Estou no lobby do Merlot. Beleza, Aiden. Vamos nessa. Eu vou invadir. Olha só isso. Segredos e mentiras flutuando em uma nuvem vida. É só levantar o braço e pronto. Tudo é mesmo. É nosso. Concentre-se. Eles têm um sistema de segurança perigoso. Quantos já conseguimos? 100 mil pratas em 30 segundos. Deus abençoe os ricos e famosos. Nós somos os magos da modernidade. Sugando contas bancárias a partir do lado. Acho que tem mais alguém que invadiu. Vamos estar na esquerda. De jeito nenhum. Continue com o plano dele. Desviamos as contas e saímos. Aventura, meu garoto. Tenha fé em seu mentor. Algo acionou lá. Vamos ver o que. Merda. Estou escaneando o sistema? Estou quase lá. Eu vou encerrar agora. Não toque nada. Consiga. Mas Acho é que é isso? Temos que abortar. Eu sou o Sim. É com você. Um de nossos contratantes fez uma busca pelos hackers no serviço do Merlot. Pegamos eles. Chegou sua hora, Aiden Pierce. Mate-o. Mate a família dele. Os dias de hacker desse cara já eram. Matar a família? Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. Você precisa acreditar em mim, cara. Quem deu a ordem? Eu te falei. Eu não sei. Você não sabe. Matar a família. Algum problema? Nenhum. Vou assustá-los de jeito. Nunca mais vai ouvir falar dele. sobre a criança, tá? Não era pra acontecer aquilo. Eu quero que você pense bem. Pense. Olha, cara... Mesmo se eu soubesse o nome, eu não falaria. Esse pessoal... Ouvi umas histórias, eles são diferentes de tudo que você já viu. É melhor deixar isso pra lá, cara. Não dá pra deixar certas coisas favor, pra lá. Por favor! Quem deu a ordem? Falei com ele no telefone, ele me disse onde te encontrar, é tudo que eu sei, cara, eu juro. Me dê um nome. Eu não sei. Um nome. Me mata, cara, me mata logo. E como está sua memória agora? Ah. É. não quer falar comigo, mas aposto que falou com você. Eu não posso continuar fugindo. Não posso fazer isso. Desgraçado daquele inimigo Eu matei a sobrinha dele e agora ele não para de me perseguir. Eu preciso ir andando. Maurice. E aí, qual é o problema, babaca? Ah, merda! Onde que você esteve? Você De... tá falando comigo? Ah, ah, ah, Te deixo só por dois minutos. Me dá minhas ah. balas. Eu joguei fora. O que? Disse que ia matar ele. Eu pedi pra você guardá-las, George. Hum. Mas onde você estava? Ah, precisei fazer uma ligação. Pegou o que queria com o Maurice? Ah, você tá brincando. Vamos arrumar essa bagunça. Pare de admirar seu trabalho. Aí, está tudo ótimo, mas eu estou desapontado, Pierce. É, você não está conseguindo identificar o drama entre gangues que eu estou criando. Não gosto de deixar nada inacabado. Vamos tirá-lo daqui. Não, tarde demais. Já está no fim e o Chicago está liderando. O jogo está acabando. Nós estamos sem tempo. <risos> Belo tiro. <risos> Fala sério, você não quer saber sobre a ligação que eu fiz? Tudo bem, então, me conte sobre sua ligação. Que bom que perguntou. Tudo bem, temos um bando de corpos, tá? Temos 40 mil pessoas sobre nós. Precisamos distraí-los. Eu liguei pra polícia. Não fez isso. Ah, sim, é verdade. Então, quando a polícia aparecer e os soldados de Maurice chegarem, vai ser po, po, po, po, po. George, diga que está brincando. Não, não, eu liguei pra eles também. Olha, vai ser uma bagunça no final do jogo. Assim, você e eu podemos sair sem sermos notados. Mais tarde, você vai me agradecer. Suspeitos armados. Ótimo. Poxa, Os policiais chegaram pontualmente. Eu cuido deles. Pegue o Maurice e tire ele daqui. Maurice, por acaso eu tenho cara de motorista? Ele é um atirador. Ainda tenho pendências com ele. Uh. Uh. Besta. Polícia de Chicago. Se houver alguém aqui, saia e se identifique. Um corpo aqui! Ele é um Viceroy! A arma tá aqui! Tá ferido de bala! Temos outro corpo! Outro Viceroy! <risos> Não foi um crime. Por que escolher o maior jogo da. Oh! Esquadra, temos dois corpos no porão do meio estádio. Gangster. Entendido. Fiquem em sua posição. Vamos enviar os forenses para escolher as cidades do estádio. who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals here today, and this game couldn't be any closer. Big base stealers on this team with 27 steals this series, but Sonova's watching them like a hawk. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that that's a good one. Roger's not falling for that one. Both men, of course experts at the mind game. 2 out, folks, something's gonna give soon, and it could go either way. Cenova Pitches, that's a big hit! Viu alguma coisa? Não, nada aqui. Temos um vice-herói conhecido na área... Vida. Ele não vai sair dali, a não ser que eu tenha um motivo. Uh. E você? Isso é aqui. Aqui esse cara. Você não tem nenhum motivo legítimo só uma complexa. Aí, cara, o meu ingresso tá bem aqui, olha. Mantenha as mãos onde eu possa... ver. que merda é essa? O Jay não fez nada de errado! Pra trás! Bad Boy. A polícia está prestes a interditar o lugar todo. Eu vou ficar preso aqui a menos que nós queremos uma distração maior. Eu quero cortar a energia e passar despercebido. Tu está de todo. Pensei que você quisesse manter o vigilante fora dos noticiários. Tudo está conectado ao CDOS com uma Firewall poderosa. Eu preciso sair do estádio agora. Você pode encontrar o ponto de acesso, acesso mais de próximo. Viagem. Na próxima sala. Mas você terá que achar alguém com autorização da segurança. O segurança deve ter acesso. Com tantos policiais, tem que vir um por perto. É Alan? Sou. Tem um plano de evacuação? É claro que temos. Vamos dar início aí. Não vamos evacuar 40 mil pessoas para brincarmos de polícia e ladrão. Tivemos um caso isolado no porão. Podemos fechá-lo. Não tenho nenhum problema. Aqui vai ficar cheio de viaturas da polícia de Chicago Isso vai, vai causar dar. pânico Temos que tirar as pessoas daqui com segurança Interromper? Eu não posso fazer isso Então encontra alguém que possa, por favor Ah, tá, espera aí Aí, passa pro Barry uhum. Fala pra ele me ligar o quanto antes É uma emergência As coisas estão feias assim lá embaixo? Não sabemos É um local de crime tem um legista a caminho. Meu Deus, por que isso teve que acontecer no meu turno? Onde você está, Jordi? Quê? Já fui. Eu sou alérgico a policiais. O Maurício também. Mas não se preocupe, eu te deixei um presente. Um amigo de um amigo meu vende carros usados. Tem uma belezinha esperando por você na garagem do outro lado da rua. Pode pegar ou largar, eu não me importo.